Salve, salve rapaziada, beleza? São uma barranuzinha aqui no vídeo de hoje, vim trazer mais um jogo que tá de graça por tempo limitado Conta mais um no perfil da Steam, então vamos lá pro vídeo Bem, o jogo de hoje é o Sludge Life, uh, tá de graça aí na né, Steam por tempo limitado, 100% desconto Conta mais um no perfil da Steam pra vocês, provar pra vocês Tô com 100... Tô com 91 jogos nessa conta aqui Agora vamos clicar em adicionar a conta, pronto, deu sucesso aqui É, e agora dá pra atualizar aqui no perfil, pronto Mais um no jogo, mais um jogo aí, hein no perfil da Steam Bem galera, o vídeo é esse, espero ter ajudado vocês e aí Se eu tiver ajudado vocês, deixa o like aí para trazer mais vídeos assim é, Se inscreve no canal e é nóis E é isso aí, falou!